Olá, bom dia. Daremos início à 16 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não participará da sessão de sorteio, salvo em caso de conexão, tendo visto o parágrafo único do artigo 2 da norma de organizacional ANEL número 18. Iniciaremos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Os processos dos itens 1 a 6 serão redistribuídos, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Sandoval Feitosa Neto. Item 1, processo 48.500.0049.03.2021.98, reajuste tarifário anual de 2022 da Copel Distribuição S.A. Copel Diz. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48.500.004957.2021-53. Reajuste da de 2022 da Energiza Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48500 reajuste da anual de 2022 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 4, processo 48500 Repasse dos custos do encargo de segurança energética para contratos regulados. Diretor Elvio Neves Guerra. Item cinco, processo 48, 500, 000, 5, processo 48.500.0005.98.2019.41. Revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios, submódulos 2.2 e 2.1. 2A, dos procedimentos de regulação tarifária, ProRet. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 6, processo 42.500.052.11.2021.67. Requerimento administrativo interposto pela Energia S.A. com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica, sujeitas a controle acionário comum, nos termos da Resolução Normativa 1003-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.0039.43.2022.01. Leilões de energia nova A-1 e A-6 de 2022, destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 8. Processos 500, 00, 13, 30, 2016, 83 e 65.78.2014.79. Requerimento administrativo interposto pela UTE-GNA1, geração de energia SA, com vistas ao afastamento de sua responsabilidade quanto às restrições de operação relacionadas à usina termoelétrica UTE-GNA1. Nos termos do despacho 3.502-2017. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 9, processo 202139 Recurso administrativo interposto pela Lemes e Santana LTDA, em face do despacho 3530-2021, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 10. Processo 48.500.004905.2021.87. pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face da resolução homologatória 3018-2022. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Não faço falar do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma Diagnóstico Anel número 1, um, mas ele já não participaria mesmo. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 11. Diretor Sandoval de Arousa Feitosa Neto não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da nova Diagnóstico Anel nº 1. Um. O item 11 é o processo 4850000686201861 e outros, pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em fase da Resolução Autorizativa 11.450.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 12, o diretor Sandoval de Alonso Neto não pode parar do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 12 é o processo 48.500.0007.02.2018-16 e outros. Pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 11.449.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Efraim Pereira da Cruz. Em 13, processo 5.1 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Tucano 5, 9, 11, 13 e 17, e das eólicas Ventos de Santa Tereza 1 a 14, e das Ventos de São Ricardo 1 a 13. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 14, processo 48.500.014.942.014.49 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Ventos de São Vitor 8 a 14. Diretor, Elvio Neves Guerra. Tem 15, processo 48.500.0028.87.2013.99 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Cajuínas C3 a C7 e centrais geradoras fotovoltaicas Skyarinos 1 a 8. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16, processo 48.500.43.64.2021.97 e outros. Autorização para vento, solar, energia renovável LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Esperança 1 a 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. 17, processo 48.500.60.93.2021-12. autorização para Solar das Laranjeiras, geradora de energia LDA, implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas UFV Solar das Laranjeiras 1 a 7. Diretora Elisa Basto Silva. os processos dos, dos itens 18 a 30 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. O item é, 18 é o processo 48.50.0016.01.2020.87. 00.16.01.2020.87, 19, 19.16.02.2020.21, 16.04.2020.11, 16082027, 16.09.2020.43, 16.10.2020.78, 16/11/2012, 16/12/2020, 67. O 26 é o 16/13/2020, 10. O 27 é o 16/14/20256. 16, 16, 16 2020 09. 16/16/20245 e o 30 é o processo 48500/016/17/2020, 90. E o não... o assunto é a transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 1248 a 17, atualmente detidas pela Voltalha Energia do Brasil LTDA. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Basto Silva. Item 31. Processo 48.500.0020.59.2013.51 e outros. Alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas Serra das Almas 1 a 6. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 32. Processo 00508, 2017, 12 Alteração de car características técnicas da usina termoelétrica Barra Bonita 1. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 33. Processo 002485, 2022, 85 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da RGE Sul, distribuidora de energia, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Cruzeiro do Sul, Estrela 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 34, processo 48.500.0039.04.2022.04. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Sertão Brasil Energia Solar, EIRELI. Das áreas da necessárias à passagem da linha de transmissão Subestação Coletora Sertão Solar Barreiras 2, Subestação Barreiras 2. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. O item 35 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0003.95.2022.50, sorteado a diretora Elisa Basta Silva, na quarta sessão de sorteio público-ordinário de 2022, tendo em visto o artigo 4 da norma de agressão anel nº 18. O item 35 ao é o processo 48.500.0003.25.2022.19, estabelecimento de parcelas adicionais de receita anual permitida, referência a reforços a serem considerados, no reajuste anual da RAP, das Concessionárias de Transmissão de Energia Elétrica, ciclo 2022-2023. Esse então foi o diretora Elisa. E item 36. Processo 48.500.000.36.30.2022.45. Proposta de acordo judicial interposta pela MC2 Santo Antônio de Jesus S.A. Diretora Elisa Bastos Silva.